Em ordem para que a esquerda tome total controle de um país, vencer a eleição não é o suficiente. A eleição da presidência, ter o Congresso e o Senado, ter o Judiciário ao seu lado, são apenas meios para um fim. Não é o objetivo final e não é assim que a esquerda pretende dominar indefinidamente um país. O que eles precisam realmente é ter Total controle dos meios de alimentação da população. Com isso, nós estamos falando do agronegócio. Terem as fazendas sob controle garante que a população inteira esteja sob controle. Garante que você irá alimentar os seus aliados e tirar o alimento de seus inimigos. Então o MST invadindo fazendas nesse momento... Foi mais do que avisar, é um plano que envolve todos os outros países comunistas. Todos eles, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, China, África do Sul, todos esses países passaram por isso. O agro foi declarado inimigo. E quando nós estamos falando do Dilma no seu discurso de posse, inclusive no dia 8 de janeiro, fatídico dia de 8 de janeiro, o próprio Dilma disse que o agro era fascista. Algumas pessoas ficaram sem entender, ué, o que, que tem a ver o agro? Será que ele está falando especificamente daqueles que apoiaram as manifestações do dia 8? Ou ele está falando de uma forma geral? E aí a gente precisa entender uma coisa aqui. Vem esse Stedile na história. Mas antes, tem uma coisa que a esquerda teme mais do que tudo. Se chama livre iniciativa. Se nós como população nos ajudarmos Se nós como população mantivermos e apoiarmos aquilo que a gente acha certo Se defendermos as nossas ideologias Então a esquerda entra em desespero Porque nós passamos a não precisar mais deles Então apoia a nossa oitava rifa e concorra a mil reais no pix Estamos nas últimas rifas, certo? Aí vamos lá Tudo começou três dias atrás Onde o Stedile do MST teve ali um grande destaque e saiu em todos os sites essa notícia aqui. Lula leva Stedile para comitiva na China depois de líder do MST pregar invasões. E aí, claro, entrevistaram ele já lá na China e ele foi lá e confirmou sim, vai ter invasões? Sim. E quem não gostar, que se dane basicamente. Aí você para e pensa, hum, será que isso realmente vai acontecer não é possível que o agronegócio deixe isso acontecer aí vamos para o dia de hoje onde temos duas notícias do MST invadindo duas no mesmo dia e logo após a visita do Dilma e do Stedile a China por que isso tá ah, tudo tá envolvido na história global a gente vai falar um pouco mais sobre mas a notícia aqui é a seguinte MST invade terra da empresa brasileira de pesquisa agropecuária você acha que uma terra que está fazendo pesquisa, ela é infértil, improdutiva? É óbvio que não. Ela foi escolhida porque é um coração do agropecuário. Se você precisa estudar quais sementes você vai plantar, qual que é a que mais rende, qual o biótipo, fenótipo que é melhor se adapta ao nosso país, você primeiro precisa de pesquisas. Então, todas as fazendas do nosso país... Dependem dessas pesquisas. Com o MST invadindo especificamente essa terra, você tira ali a inteligência do agronegócio. Você tira a oportunidade de desenvolvermos novas sementes. E aí, claro, isso não foi por um acaso. Ele foi escolhido a dedo. E aí, como se não bastasse, no mesmo dia de hoje, tá bom? Vemos aqui, urgente, centenas de integrantes do MST acabaram de invadir sede do incra em BH tem até imagens aqui todos com a bandeirinha do MST todos fizeram L e tá lá mais uma sede invadida nesta segunda-feira cerca de 400 integrantes do movimento dos trabalhadores rurais sem terra ocuparam a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária incra 400 vão ser chamados de terroristas Vai ter o Alexandre de Moraes pedindo prisão para eles, colocando todos numa situação de tortura. Todos no mesmo galpão, fazendo a passar a noite e dia lá, inclusive com crianças e animais de estimação. Ou a mídia podre, como sempre, vai passar um pano, porque esses daqui são invasores do bem. eles são invasores pobres, não é mesmo? Não são como esses fascistas bilionários da direita. Beleza. Ação são faz parte da 26ª Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária, chamada de Abril Vermelho, que é exatamente o que ele disse, que nesse abril teriam invasões, mas elas continuariam acontecendo. Ou seja, isso daqui é só o início que ocorre em todo o Brasil neste mês de abril. O movimento reivindica maior celeridade no processo de nomeação do superintendente do órgão em Minas Gerais, o cargo está sem ninguém desde janeiro. Além disso, o MST também quer a retomada do processo de vistoria e desapropriação de terras, cadastramento das mais de 3 mil famílias acampadas no Estado e regularização das famílias assentadas. Os manifestantes pretendem continuar dentro do INCA até que haja negociações sobre as reivindicações. Ou seja, não vai ter polícia, não vai ter Alexandre de Moraes, não vai ter ninguém tirando esses pilantras de lá, porque são terroristas do bem. Eles querem apenas terra, não é mesmo? Será que é isso mesmo? O INCRA respondeu em nota que vai se reunir com o MST. Ou seja, né, eles responderam que vão fazer alguma coisa. Não, a gente vai negociar. Vai sim. O INCRA tem trabalhado pela retomada do programa de reforma agrária no Brasil, paralisado nos últimos anos e está aberto ao diálogo com toda a sociedade. Logo, iremos recepcionar a pauta de reivindicações dos trabalhadores, informou o órgão. Ou seja, seu órgão é invadido e você chama os vagabundos ali de trabalhadores. Mas vamos aqui. Por isso ocorre especificamente depois da visita de Lula à China? Ora, isso aconteceu exatamente o mesmo na África do Sul. Lá, com a desculpa de que o Apartheid tinha deixado os... Uh, pretos sem terra e que os brancos dominavam todas as fazendas. Aí o que aconteceu? Simplesmente o assassinato desses fazendeiros, e isso não trouxe nenhuma repercussão, isso foi acontecendo na última década, ninguém no mundo inteiro se levantou para defender esses fazendeiros. Ao contrário, o discurso era de que eles mereciam, porque afinal são brancos, são opressores, e a justiça estava sendo feita. Agora, qual que é o papel da China nessa história? Na África do Sul, após os fazendeiros brancos serem dizimados, assassinados, as terras se tornaram impérteis. Porque o povo que ali tinha acabado de tomar essas terras não sabiam produzir, não sabiam plantar. Daí vem os maravilhosos chineses oferecerem suas soluções. E são eles os donos dessas fazendas agora na África do Sul. Mas não importa, porque é do Partido Comunista, um só comunismo global. Então essa visita do Stedile na China não foi somente para passeio. Foi para garantir que o MST tenha apoio também tecnológico vindo da China. Então, se eu tivesse uma fazenda nesse momento, eu estaria extremamente preocupado, porque os vermelhinhos estão chegando. E a forma, como eu disse, deles dominarem o nosso Brasil, é primeiro através do agronegócio. Eles já tem a presidência, o judiciário que não vai fazer nada, o congresso que não vai fazer nenhuma lei para proibir isso. E agora eles têm cartas brancas para dominar completamente o nosso país. Eu quero saber a opinião de vocês. Obrigado pelo seu apoio e até a próxima. Tchau, tchau.